Eu acho que hoje a lição que os professores estão a dar é uma lição ao Governo e uma lição a um Ministro que é Ministro há seis anos, ou melhor, que é Governante do Ministério da Educação há seis anos, portanto não precisou de estudar dossiês, mas que não esteve disponível para discutirmos uh, aquele que seria o protocolo negocial, como nós propusemos, para identificar problemas, para poder progressivamente, faseadamente, ao longo da legislatura, ver como é que os resolvíamos, podendo ter já algum sinal neste Orçamento de Estado. O Ministro recusou, andou sempre a a adiar, a adiar, a adiar. E até é curioso que estamos a falar de um governo que tem no seu programa uh, uh, a discussão e a, a, a celebração, digamos assim, de um pacto para a educação, para pacificar o setor, mas depois um simples protocolo negocial não quer fazer. Portanto, uh, a hipocrisia uh, deve acabar. Ainda é tempo, ainda é tempo de nós podermos uh, sentarmos à mesa e até vermos como se pode corrigir alguns aspectos do Orçamento de Estado, para, não é para resolver os problemas do pessoas no próximo ano, é para dar um sinal e começar a dar respostas a estes problemas. Começando por se, onde? Se não acontecer, aí a luta continua e com os dados que nós hoje temos de adesão à greve, o que eu posso garantir, e já conversámos entre as organizações sindicais, é que hoje não foi o dia da luta, hoje foi o primeiro dia da luta, porque na verdade nós vamos nos sentar e vamos uh, decidir e definir outras ações muito próximas, porque uh, qualquer dia nós, deixando de uh, aposentar aqueles que já estão à beira disso e, portanto, já não vão desistir precocemente da profissão e de um a destes não há professores qualificados.